O técnico Paulo Souza é demitido do Flamengo após deixar derrotas do time rubro-negro e perder para Fortaleza e Bragantino. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, né? Agora a gente vai falar sobre a demissão, né? Porque, gente, esse técnico já passou raiva no Flamengo já passou muita raiva, não é muita, né? Ele não é um técnico bom. Eu estava vendo ontem no, no jogo. Quando o time errava passes, ele dava, para, ele dava aplausos. Ele dava aplausos. Gente, isso aí se chama técnico manso. Que não, que não, que não joga, que não treina o time bem. Ontem, eu estava vendo o um jogo de ontem. Ontem o time errava demais nos passes. O time não jogava bem. O time não martelava, martelava. Mas o time não conseguia o gol do empate. E aí, gente... Acabou sendo demitido para o Souza hoje. Anunciou o Flamengo na tarde desta, né, desta, desta quinta-feira a demissão do técnico português. O técnico português que estava na Polônia, treinava a Polônia, a seleção polonesa. Mas só que aí acabou vindo para o Flamengo. E aí... No Flamengo ele não fez nada, né? Será que o Paulo souza é o um novo Domenech? Porque, gente, o Domenech foi contratado pelo Flamengo depois que o Jorge Jesus deixou o Flamengo. Porque foi um fantasma. Jorge Jesus deixou o Flamengo porque ele já tinha assinado o contrato dele. E aí, não, vou, vou, vou deixar, vou embora, né? E aí, ele acabou, né, aceitando a proposta lá do Benfica. E aí ele foi pro Benfica, né? Treinar o Benfica, né? E é isso, galera, né? Porque é uma situação complicada, né? Pra um time que, que não joga nada, que não, não joga nada, e você perder com jogos, dois jogos seguidos, gente. Dois jogos seguidos não é, não é, coisa, oh, não é coisa pouca, não. É muita coisa. Você perde pra um time, você perde pro Fortaleza, que é rebaixado, você perde com um Bragantino, que é eliminado de... Como é pós-libertadores sul-americana e é eliminado na Copa do Brasil, não é isso, gente. A gente não tem que estar tá merecendo derrotas para o Flamengo, entendeu? Então é isso. O substituto para o Paulo Souza é Dorival Júnior. Dorival Júnior, né, que estava no Ceará, se despediu do Ceará, né? Ontem o Ceará venceu o América Mineiro por 2 a 0 lá na Independência. Só que aí o técnico acabou despedindo do time. Eu não sei se ele vai treinar o time com o jogo contra o Internacional ou vai treinar depois, né? E aí vamos ver, né? que vamos ver o que, que pode acontecer se ele vai treinar no jogo contra o Internacional porque quem vai, quem vai treinar o time amanhã, sexta-feira, é o técnico das categorias de base sub-20, né? Márcio Jorge, que vai treinar o time, né? E aí, já preparado para o jogo sábado contra o Internacional lá em Porto Alegre. É, meu amigo, vai, vai ter longas viagens, hein, para o Flamengo. Meu Deus do céu. Duas viagens, né? sai da Bragança Paulista, vai para Porto Alegre. É, gente, é complicado, hein. É mais uma viagem longa aí para o Sul. Né? E vamos ver, né? O que o Dorival Júnior pode fazer no time, né? E o Dorival Júnior, né, ele é um técnico que já treinou, treinou o Fluminense, né, é um técnico, né, que, que era do Ceará, né, ganhou até Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele é um, ele é bom técnico? Ele é, né, mas ele, será que ele pode é, ganhar títulos pelo Flamengo? Eu não sei, ainda tá. Tem as oitavas, tem as oitavas de final da Beta 2, da Copa do Brasil. Vamos ver se ele faz um ótimo trabalho, se ele não, que ele não faz um igual o Paulo Souza, né? Que fez uma porcaria né? no Flamengo, que não fez nada no Flamengo, né? Não fez nada, absolutamente nada. Não ganhou nada pelo Flamengo, não ganhou o Copa do Brasil. Quer dizer, não ganhou Campeonato Carioca, não ganhou o não ganhou Supercopa, que era para ganhar no Atlético. E aí, não acabou nem ganhando, né? Então é melhor botar um técnico... Daqui, né? Dorival Júnior que vai treinar o Flamengo né? E aí já tem jogo no Libertadores, dia 29 Perdão galera, eu falei dia 28, mas o jogo é dia 29 O jogo é terça, o Flamengo vai jogar na terça Contra o Tolima lá, lá né? estado da Tolima Então, é, vamos ver o que pode acontecer E também, contrato com o, o Dorival Júnior não sabe ainda, né? Quero fechar, vou falar aqui para vocês o contrato de quantas temporadas para o time, tá bom? Então, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ative as notificações para não vocês perder nada, tá bom? Valeu! Fui!